Olá, meus queridos alunos, está ser uma experiência muito boa partilhar convosco este conhecimento. Então, na aula passada nós aprendemos a utilizar o Multiline Edit, essencialmente para configurarmos e fazermos as paredes. E na nossa aula de hoje vamos dar continuidade a esse processo e posteriormente então fazermos aberturas de janelas e também de portas. Vamos nessa? bom, então uh, nós tivemos aqui alguns problemitas durante o processo de configuração do, do nosso multiline mas isso aqui não é muito difícil vamos resolver isso de forma muito rápida e utilizando as nossas ferramentas de modificações normais mas para tal vamos selecionar a parede e vamos por aqui para explodir okay, vamos explodir essas paredes porque eu disse que o multiline transforma em, em, em, em entidades Cada uma das nossas, das nossas paredes. Então, com isso explodido, vamos utilizar o filet para unificarmos aqui de forma mais simples. Repetir o comando com enter e ok. Então, aqui nós temos feito, feito a, nossa, a, nossa, a nossa. Essencialmente, né, os nossos, nossos cantos chanfreados. Okay? chanfreados Chama-se chanfer o filete chanfreia os nossos cantos O chanfre está aqui né é outra coisa mas o filete ele nos ajuda a fazer um ângulo especificamente ou fechar ou fechar ângulos agora com todo esse processo feito o que nos resta agora é avançarmos para aquilo que está as aberturas nesse caso específico vamos dar uma olhadinha na nossa na nossa planta quer dizer apesar de termos fechado a nossa planta especificamente né é sempre bom que a gente vá para lá Para dar uma vista de olho. <risos> muito bom. Então, aqui abriu já a nossa, a nossa planta, né? E nós vamos ter aqui uma janela, uma porta, uma janela, janela, porta, porta, janela, e po janela, porta, porta janela, ok? está muito simples. Está é, muito prático de a gente compreender então pudermos avançar para isso. Voltamos para o nosso desenho. Portanto, já sabemos que aqui vamos por uma porta de 90 com line, com line, eu vou criar aqui com line okay? crio uma linha, eu vou utilizar o offset essencialmente este, este comando incrível vamos dar 90 que quer dizer 900, ok e aqui temos a nossa janela, a nossa porta criada, vamos dar o tri duas vezes enter criamos aqui e vamos apagar aqui vamos tirar da janela para ir 500 nesse caso 50 centímetros para dentro e vamos dar uma janela de 150 metro e é bastante pouco, vamos dar uma janela de 2 metros ainda, assim, né? ainda assim a distância é muito grande, vamos então fazer o que? vamos selecionar tudo e vamos aumentar a distância efetivamente para 1 metro, então fica 150 metro e aqui está a nossa janela utilizando novamente o TRI, ENTER e apagamos esse, esse aspecto aqui essa mesma, essa mesma linha, essa mesma janela, vamos replicá-la, copy, né? CO, ou melhor, utilizando aqui o comando copiar, clico neste ponto do eixo e arrasto para o fundo e dou Enter, ok? Utilizar TR, neste caso, o TRI, vamos, então, apagar, aparar estas linhas que nós temos. Então, depois aqui, vamos criar outra linha. Vamos criar outra linha aqui neste ponto. Esta linha vamos dar aí 100 para ser a distância, que né? chamam de boneca os brasileiros, e vamos dar 70, pois essa é a porta da dispensa, não precisa que seja de 90. Com 70, a gente vai utilizar novamente o TRI, apaga aqui, apaga aqui, depois apaga aqui e aqui. Apagamos essa linha, copiamos para o outro lado, vamos novamente dar 100, que é a boneca, né? clicamos, Essa porta pode ser de 80, pois que é a porta de acesso para o exterior novamente com o TRI apagamos, apagamos e já não presta para nós novamente o TRI apagamos, apagamos, ok? aqui estamos já essas aberturas feitas depois vamos ter aqui a janela essa janela, vamos começar lá do centro essa janela vai medir 1 um metro, ok? então, 500 de um lado 500 do outro lado e vamos utilizar novamente o TRI nosso amigo TRI apagar essa linha do meio vai embora Novamente, TRI, ENTER e fechamos. Aqui está. Já temos a outra janela. Depois, então, vamos fazer a mesma coisa para a janela dos quartos. né Vamos achar o centro. Beleza. Essas janelas também vão medir 2 metros. Então, vai ser offset 1 um metro para cada lado. Beleza. Fechamos aqui. Fechamos aqui. Apagamos essa do meio. Vamos dar TRI. TRI. Apagou. Apagou. Vamos copiar essas duas linhas no eixo. arrastamos para a frente. Clicamos. TRI. ENTER. Apagamos. Está OK. Então, depois vamos ter as nossas portas. Que também vão medir 80. Né? A boneca. Vamos dar 80. OFFSET. lembra se que aqui estamos a utilizar, essencialmente, o OFFSET. 7. apagamos essa e apagamos essas duas, 3 e 3, agora vamos copiá-la para replicar no outro lado, clicamos aqui no eixo, vemos para aqui para esse outro eixo, TR novamente, 3, Enter, aqui fechamos, então o próximo passo vai ser a nossa casa de banho, clicamos uma linha, a boneca, depois 70, vai ser o tamanho da nossa da nossa porta do DBC, do respectivamente dois, três, apagamos esta linha. Aqui temos a abertura do nosso DBC. Então o próximo passo vai ser na essência que achamos o centro da nossa nosso DBC. Para então criarmos a janela. A janela é um metro igualzinho à da a da despensa. Um, 500, 500, apagamos o meio. Já não nos interessa e TR, ENTER, ENTER, apagamos aqui, apagamos aqui. Então, temos efetivamente o processo de aberturas das nossas janelas. Temos essencialmente o processo de abertura das nossas janelas e portas feito. ok? E, no entanto, vai ser simplesmente colocarmos uh, os detalhes, né? neste caso, por exemplo, para as janelas, do ponto de vista de graficação arquitetônica, as janelas, elas o corte atinge em uma altura de pelo menos 1,20m até 1,50m. Vai variar muito, especificamente. Mas, para as janelas do WC, já o corte começa de pelo menos 1,60m. Mas, aqui, na representação do, do, do desenho, elas vão permanecer no mesmo como se estivessem no mesmo nível. Mas, a gente vai ter que especificar nas nossas plantas mais detalhadas, respectivamente. Então, nessa ordem de ideia, como uh, essas janelas possuem uma altura de corte um pouquinho maior, e normalmente existe aqui neste meio o peitorio o então vamos ter que criar aqui uh, uns retângulos utilizando parede em vista, dando a ideia sempre de que uh, após o corte da janela a gente não consegue ver uma paredezinha aí em vista, porque o corte passa pelo menos 1,20 e m, e as janelas têm mais ou menos a altura de 90 até 1 m, essencialmente, okay? nos casos mais padronizados. Então vamos utilizar o retângulo, já selecionamos o, o layer de parede em vista e vamos clicar aqui no retângulo. Vamos clicar num canto e no outro canto. Isso, atenção que isso vai acontecer nas janelas. Nas portas tem uma outra especificação que eu também estarei, estarei deixando para vocês aqui. Vocês poderão entender especificamente alguns desses detalhes. Então clicamos aqui e fechamos o retângulo novamente. Isso vai acontecer também para essa janela do WC fechamos com o retângulo. Aqui também fechamos. Está uma beleza. Agora, para, para os para as portas, o que acontece vai ser algo vai ser algo distinto e diferente. Por exemplo, por exemplo, né? Se houver uma diferença de pavimento da cozinha para o exterior, se houver uma diferença de pavimento, a gente vai utilizar o line, né? E vai clicar aqui e vai fazer uma uma linha. Esta linha indica que o pavimento da cozinha para o pavimento desta pequena varanda ou área de serviço são completamente diferentes. Ok? Está compreendido essa parte aqui? A mesma coisa vai ser aqui, aqui fora, na, na varanda. Se eu coloco aqui uma linha, estou a dizer que o pavimento daqui da varanda em relação ao pavimento do interior são tremendamente de diferentes. Aqui para a varanda, né, a gente tem que criar também as linhas específicas. a lá ver. Fechamos aqui e vamos utilizar o Filet para fechar essas duas linhas, efetivamente. Aqui vamos fazer a mesma coisa, mas vamos começar daqui, utilizando o Filet e trincamos aqui. E essa parede aqui, vamos utilizar o tri seleciono essa linha, depois do Enter e apago. Aqui nós, temos o nosso, aqui nós temos o nosso desenho, depois também vamos já apagar esse Seleciono essa linha depois esta linha com o TRI ligado e dou ENTER. Então, sumo com essa linha do meio. Então, aqui nós temos efetivamente as aberturas feitas e com as configurações específicas uh, de parede em vista e de parede em corte. Eu espero que você entendeu perfeitamente esse assunto, acho que ele vai ser de tremenda importância. Mas também, uh, de realçar que isto acontece também para o caso do WC. Ok? O caso do WC beleza. Quer dizer que o pavimento do em relação a este pavimento tem tremenda, tem tremenda diferença. Pode ser mais elevado ou mais mais baixo. Portanto, por hoje nesta aula é tudo quanto eu tinha para vocês. Espero que realmente você compreenda esses assuntos, pois que vão servir muito para as próximas aulas. Então, aquele abraço grande com com expectativa de nos, ver, de nos vermos ou de estarmos novamente juntos na próxima aula. Bye!